Fala aí, pessoal. Belezinha? Felipe Arçuga por aqui, trazendo para vocês explicação de cinco músicas em português, ok? Eu peguei aí os top tocados no Brasil nesse mês agora de março e a ideia está é fazendo isso aí todos os meses para vocês. Para que vocês possam estar tá aprendendo mais português através das músicas. Se você tem Spotify ou outro aplicativo aí de música, é muito possível que você possa escutar a, a música e ler a letra ao mesmo tempo. Então você pode aí praticar de compreensão de vocabulário, cantar também em português, mas claro, não se resuma somente a ouvir músicas em português e levar a isso como, ah, eu estou praticando português. Ou seja, não. Ou seja, a música em português você escuta o máximo possível, mas não se compara a você escutar a música, o que você vai aprender numa música, a você ver uma entrevista em português, pessoas conversando em português. Mas também é uma forma de aprender. Então vou deixar para você aí a explicação dessas cinco músicas. Na descrição do vídeo aí você vai encontrar mais informação. E também você vai poder baixar o PDF, que okay? Você pode imprimir também o conteúdo e para você fazer aí suas é, anotações, para poder é, ler em voz alta, cantar. E claro que revisar o conteúdo também é super importante, beleza? Então um grande abraço e fica aí com a explicação. Ok, então vamos começar aqui com a explicação dessas músicas em português? Vamos lá. Eu não vou explicar todas as palavras, todas as frases, porque tem muitas que dá para entender, porque parece com espanhol, né? Mas as que eu imagino que vocês não vão entender, uh, eu vou explicar aqui. Então, por exemplo, aqui nessa primeira fala aqui. Todo mundo tem um amor que quando deita e olha para o teto, né? Quando você deita, você deita e você olha para o teto, né? Olha para o teto da... Do quarto. Aí vem a pergunta, né? Será que se fosse hoje a gente tava certo? Dá certo com a pessoa? É quando você funciona? Será que vai dar certo vocês dois? Essa relação é de vocês dois, amorosa. Ah, não deu certo, não funcionou. Será que se fosse hoje a gente dava certo? Né? Tipo, poderia funcionar isso? Aí um episódio que nunca vai ser lançado, ao incompleto, que okay, beleza, uma história que parou pela metade. Você imagina o um resto, né? Tipo, ah, C nesse caso aí, né? Muitos vocês já devem saber aí que C é abreviação de você, ok? Uma história que parou pela metade. É saudade que toma, que toma, que toma, que toma, que toma conta de mim. E não me dá remorso, né? Não tenho remorso, não tenho raiva, nem ódio da pena, da pena do fim, né? Que foi a pena o fim. Né? Agora o nosso quadro, casando na igreja, né? Tipo, o quadro, você casando na igreja. Não vai ser pendurado. E o que é você pendurar uma coisa? É você pegar, por exemplo... Oh, o que é que eu pego aqui? Pegava aqui o meu celular e você pendura o celular. E o celular fica pendurado, ok? Tipo um quadro, você coloca na parede e fica pendurado na parede, ok? Isso é pendurado. Então não vai ser pendurado, né? Só existe na minha cabeça esse quadro, na minha imaginação. Aí ela fala que nós dois, nós dois tocando gado, que são os ganados, né? Tipo, tocando gado e, tipo trabalhando no campo, né? A filha boiadeira, e essa boiadeira vem de boi a boiadeira são vários bois. E nossa vida no mato e essa, e essa aqui, vida no mato é quando você tá no campo, ok? Você tá fora da cidade, nossa vida no mato. Só existe na minha cabeça, né? na minha imaginação vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira, né? Vai ser amor. Até Tem uns refrão aqui, né? Os refrão, refrão os refrão, os refrãos, né? Os refrão que vocês vão ver aqui. Então, se for repetir tudo, eu não vou explicar outra vez, né? Mas a ideia é de pegar algumas palavras que eu imagino que vocês não entendem. Então, essa aqui é a primeira de, de outras... São cinco músicas que eu vou explicar para vocês, ok? Então, tem coisas que nem querendo a gente esquece, né? É amor ou não é? É amor ou não é? é tem... É amor ou não é? é amor ou não é? Pergunta, né? Aí tem coisas que nem querendo a gente esquece. Nem, nem querendo esquecer isso, eu esqueço, né? Final do ano de 2017, eu começando odonto, eu começando odonto e você na vet, né? Tipo, eu começando odontologia, o curso né? na, na, na universidade, e você veterinária. A sua camisa jeans na minha caminhonete, né? Os meus amigos perguntam, que fim você levou? Né? Tipo, que fim? O que foi que aconteceu? Qual foi o fim que levou tal pessoa? Tipo, como é que tá essa pessoa agora, né? Aí fala que tipo, meu pai não desiste, ainda quer ser vovô. E vovô é uma abreviação de... Abreviação na verdade, é uma extensão aí da palavra, né? Tipo, avô. Então, foi uma forma carinhosa de você falar avô, ele é abuelito, né? Tipo, vovô. O tempo não foi tão legal com nós dois. Podia ter sido, mas não foi, né? Agora o nosso quadro, casa na Igreja, repete, repete, repete. É isso aí. Primeira explicação dessa primeira música. Então, continuando aqui para a segunda música, que, que, é, que é Leão, de Marília Mendonça. Né? A primeira aqui se chama... Ok. Continuando aqui. Então, fala beijo, xamã, segura, xamã. Que o sol da manhã te dissolva seu vampiro de filmes pastelão. Filmes pastelão são filmes de comédia, ok? Filmes é, bobinhos, assim, de comédia, que tem, tipo, é, brigas de, com comida tal, essas coisas. Jogando comida, jogando coisas. É agressão física, né? Uh, mas quem vai nos julgar? Olha só, quem vai nos julgar? Né? Tipo, não rusgar, não julgar. Sou seu despenteado leão, né? Tipo, um leão despenteado. Um leão que não está com... Com pelo penteado, né, tá? Tipo despenteado, assanhado. Sei que você me entende bem, né? Você me entende bem. Sempre foge quando namora, né? Sempre, sempre se es escapa. Sempre escapa, sempre foge quando namora. Se você não ama ninguém, porque tá me escutando agora, né? É, sua linda, tão louca, minha Mona Lisa, blá, blá, blá. blá. Todo romântico aqui, não né? sei o que. Tira minha roupa, me fascina, me assassina, me beija na boca. Minha mulher, menina, me ensina a ser vida louca. Vida louca é tipo, doideira total, né? Uma pessoa ser assim, tipo, super louca. É, teu olho piscina, a cor piscina, né? Tipo, um verde, assim, azul, seria me afoga. Tipo, olha só, teu olho piscina me afoga, como que, me, que, que você se afoga, né? Como uma algarça, assim, que você afoga e faz, e faz boca a boca, né? Tipo, respiração boca a boca. Renova minha rima. Aí ele fala, vem de garfo que eu já sopa, menina. Vem de garfo que hoje é sopa, hoje, hoje é fácil, hoje está hoje hoje tá fácil. Quando uma coisa tá, tá sopa, é tipo, é fácil. Uh, mas quem vai nos julgar? Outra vez. Vilão particular, libidiano, né? Vilão. Se eu subo nesse palco aqui, foi Deus que me criou assim. E os holofotes vêm ao meu encontro. Holofotes é tipo... Poderia ser essa luz que eu tenho aqui na minha cara agora, né? Tipo um holofote, são, é o um spotlight, é tipo a luz na sua cara. Que as pessoas, quando estão em eventos, ficam tirando fotos, ficam na, na frente dos holofotes, né? Tipo, todo mundo coloca nas luzes, em cima, é tipo uma luz muito forte. São os holofotes. Uh, é que eu te amo e nem te conto. Não, não posso ser seu santo. Sou fato ou hipótese? Fato, né? Tipo, né, assim, como fato. Sou rei cigano ou nômade? Desculpa esse meu jeito soberano, essa minha forma né, soberana. Mas hoje é por você que eu canto. É por você que eu canto. Sei que <risos> você me quer também. Marília, Marília Leoa, gostosa, né? Gostosa, tipo, nesse caso aqui é tipo de ser como reca. Aí posso te ligar, meu bem? Meu bem é uma forma uh, carinhosa de você falar, ah, meu amor, meu querido. O é, que, é que você está fazendo agora, né? Que que? Lembra daquele vídeo que eu gravei aí para você, tipo, o que é que você está fazendo, o que é que você quer? O né? que é que você está fazendo agora? O que é que você está fazendo agora? O né? que é que você está fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo. Depois de você, os outros são outros. Você está fodido, você está fodido, você está tá tudo acabado aí, está tudo ferrado. Vamos fazer amor, né? Se fazer amor, tá fácil. Cantar um sertanejo antigo e beijar na boca, amor. Pode ser até que você não me dê moral. Não dá moral para uma pessoa, não dá atenção, ok? para alguém. Até me ver no espaço pela banca de jornal pela banca de jornal onde vendem revistas, jornais, na rua. Beleza? Essa aí é a música Leão, Marília Mendonça. Então, passando aqui para outra música: Bombonzinha. Eu tô viciado nessa música, <risos> ultimamente. Então, falar bombonzinho, que é o bombom, né? Tipo um bombom, aí vem, vem, porque tudo que eu quero. É porque, tudo que, é porque tudo que eu quero é, ou é proibido, né? Ou faz gostoso? A sua boca é o um mel, deixa eu me lambuzar de novo. É, se lambuzar é você se sujar de alguma coisa, Que okay? Você tipo, pega mel e tipo, você está se lambuzando de mel, você está se sujando com isso. Então fala, na cama você tem talento, você manja dos movimentos dos movimentos, viu? Falar assim, tipo, vocês vão ver muito isso nas músicas, tipo, falando português é incorreto, né? Tipo as conjugações, é não, não, não obedece a lei, tipo, quando é plural, mas é para entrar mais no na melodia da música, OK? Então, fazem isso. E o pessoal não tá nem aí para isso. Ninguém vai estar tá deixando de escutar uma música por conta disso. A galera quer curtir a música, a melodia. Se soa bacana, beleza. Então, na cama você tem talento, você manja dos movimentos. Então, na cama, né, faz bem e tal. Você manja, você entende, você faz bem os movimentos. Você manja dos movimentos. Tem de tudo, só não tem sentimento. E na cama você tá lendo, ok, vamos assim, ó, vamos assim, ó. mas vamos assim, Como que vai entender isso sem ler a letra, né? Vamos assim, ó, vamos assim, ó, vamos assim, ó. Vamos assim, ó. Vamos assim olha. Vamos assim, ó, vamos assim, ó. Aí vem, vem. Ah, esse corpão moreno aí, tipo corpão, né? Um corpaço, assim, tipo corpão moreno. Derrete na boca, é igual um bombonzinho. era um bombonzinho. Você não vai ver, bombonzinho. É um bombonzinho. Aqui já é abreviado aí. Ah, pena que você é pra frente. Tem uma porrada de gente. Né? Tipo, com, com, como... Como... <risos> Essas duas aqui. Pena que você é pra frente. Você ser uma pessoa pra frente é uma pessoa muito é chapadão de como que é espanhol muito é, chama muita atenção é muito proativo proativa então ele fala aqui que tipo tem uma tem uma porrada de gente que você pega além de mim né tem uma, uma porrada de gente tipo muitas pessoas tem muitas pessoas que você fica com essas pessoas né beijo aí tá, tá, tá, não sei é que além de mim então, eu não sou exclusividade para você, né? Tipo, você é uma pessoa... uau, todo mundo quer estar com você. Então, tipo, eu sou só um mais na sua lista, né? é Mais um na sua lista, né? <risos> na verdade. Então, a pena é que você é pra para frente tem uma porrada de gente que você pega além de mim, né? Esse corpo moreno aí, derrete na boca, nananã, repete, repete, repete... Ok, aqui já muda uma coisinha. As que prestam... Dá até para a agência para ela mesmo. As que presta a gente nem se envolve. Tipo as mulheres que prestam, as que são boas, as que são bacanas, são tranquilas, né? A gente nem se envolve, tipo nem se mistura com elas, né? Nem se envolve. E, e as que não valem nada, as que são assim tipo da bagaceira, da doideira, nós apaixona e sofre. Tipo esse nós aqui já tá errado, né? Seria tipo nós é, nos apaixonamos, né? Ou nos apaixonamos e sofremos. Mas é tipo, nós apaixona, nós apaixona. Seria é tipo, nos apaixonamos e sofremos. Né? Né? Essas coisas né? sempre fazem nas músicas, né? tipo, tá mudando assim essas conjugações. Então, uh, nós apaixona e sofre. Ele se apaixona e sofre. né? Os que prestam, a gente nem se envolve. Os que não valem nada, nada, não nada, nada. O que é na castela, chama Goiânia. Então, Você vão escutar muito isso na, nas músicas. Né? Chama, chama, é tipo, vem, embora! Aí na cama você tem talento, você que repete, tá, tá, tira, tudo, né? repete, repete, repete, e repete, repete, repete, repete, repete. E é isso aí, essa foi a música. É impressionante como tem umas músicas que. É um refrão ali, uma coisinha de nada, e ok, tchau, é uma música, é um sucesso, é um hit. E tem, já tem outras músicas tipo de rap, hip hop, que, caramba, umas letras bem longas, bem longas mesmo. Mas essas são as, as pegajosas, né? as músicas que fica na cabeça. Essas top aí que estão tocando no momento aí no Brasil. Então, começando com essa aqui, né, de traumatizei, de... quem é? É Henrique Juliano. Então, vocês sabem como uma insegura nasce? É traumatizando, né? Desde que a gente terminou, ela não namorou mais. Aí por que será, né? Ah, deve ser porque você vacilou pouco com ela, né? Tipo, numa ironia, né? Tipo, vacilar e cometer erros. Você cometeu muitos erros com ela, né? Ela... Lembro que eu prometi que não ia sumir, que não ia sumir, que não ia desaparecer. Que não ia sumir, que não ia desaparecer. Não ia te deixar e nunca ia fazer seu olho chorar, né? A história de sempre. Qual é a maturidade da minha parte? É assim que o inseguro nasce, né? Se hoje ela não consegue confiar em ninguém, se ela vê coisa errada até onde não tem, ou seja, tem coisa errada até onde não tem, tipo, procurando um pelo em ovo, né? Que falam. Se ela não consegue se entregar para alguém, tipo, é culpa minha, né? Que eu traumatizei essa menina. A culpa é toda minha. Se hoje ela é fria, é, que, é eu que esfriei. Quando a pessoa tá fria com você, né? Tipo, ah, eu, eu esfriei com ele, eu, esfri, eu esfriei com ela, tipo... Não, eu não tô ali toda hora junto tá? falando as coisas que eu falava antes, né? Romântico, romântica. É, eu, eu esfriei, né? Tipo, não deixar as coisas quietas. E pode me chamar de otário que eu sou, eu sei. Tipo, eu sou otário, eu sou estúpido. Otário é a mesma coisa de estúpido, ok? Outra, se ela tem o um pé atrás com todo mundo, fui eu quem puxei. O pé atrás, quando você tá com uma dúvida, você tá com o um pé atrás com alguém, você tá... Hum, eu tô com o um pé atrás com essa pessoa. Não sei, não sei, não passa confiança. Eu tô com o um pé atrás, ok? Fui eu que puxei né, o pé dela, tipo, foi, é, é culpa minha. É, pediu para cuidar, eu não cuidei. É, era pra amar, traumatizei, né? Foi isso que rolou, foi o que aconteceu, foi isso que rolou. O que é que tá rolando? O que aconteceu? Foi isso que rolou. Ela pediu para cuidar, eu não cuidei, era para amar, eu fui traumatizei. Aí juntou um pouco de falha do meu caráter com a imaturidade da minha parte. É assim que insegura nasce, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete, E aqui, pronto, descobrimos como o insegura nasce. E aí termina a música sertanejo, né? Essa daí foi a quarta. Vamos para a quinta. A quinta é oi. Balde. De quem? Neto e Cristiano. Vamos lá. Sabe quando a gente também no relacionamento sente um alívio? Já passei por isso. E, e, e o quê? Sabe quando a gente mete o louco? Meter o louco é tipo. É, se fazer de louco, né? Tipo, meter o louco é se assim, enganar uma pessoa. Você se faz de louco. É, na cidade, é, Mete o louco na cidade sai moendo. Também já fiz isso, já, também já fiz isso né? E eu tô fazendo. Eu já borrei batons pelas. <risos> Quer dizer, sai moendo, né? Sai moendo, você é, tipo conversando com as pessoas e tal. Eu também já fiz isso ainda estou fazendo. Eu já borrei batons, batões pela cidade. Já borrar, olha só esse verbo, está até no curso, é borrar, o verbo borrar. Quando uma mulher coloca o batom, passa o batom nos lábios, você pode beijar uma pessoa, ou talvez você mesmo está colocando o batom e borra o batom. Tipo... É, desfaz a pintura toda alinhada que você fez desfaz então ele fala eu já eu já borrei batons pela cidade então quando você fala que já borrou batons é a mesma coisa que você já beijou muitas mulheres na cidade é, mas nada apaga minhas minhas saudades né tipo nada faz com que a saudade que eu tenho de você vá embora né não apaga eu tento mas não acho alguém do nível <risos> Não, ha, não acho alguém do nível, né? Tipo, eu tento apagar a saudade, mas não acho alguém do nível. Só acho amor incompatível. Já. Oi, oi balde, eu acho que esse aqui é balde que fala aqui, é tipo balde de, de cerveja, né? Oi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Eu te chutei quando a raiva estava no auge. <risos> oi balde, desculpa a cara de pau, né? Tipo, cara de pau, como descarado, mas deu saudade, né? Tipo, fiquei com saudade. Eu te chutei, quando a raiva tava no auge, ou seja, estava lá em cima, né? eu fui um trouxa. E um trouxa é uma pessoa estúpida, né? um bobo, um otário. A gente sabe que, que nunca foi falta de amor, foi, foi, foi só falta de maturidade, ok? Não, não madureço, maturidade. Oi, balde, desculpa a cara de palma, dessa saudade. eu até contava no auge, fui um trouxa, nananã. Repete. Já barrui batões, tá, tá, tá, tá, tá, tá, e repete. Nossa, essa já é a coisa mais fácil do mundo, aprender essas, essas músicas de sertanejo, porque são é tão curtas as, as músicas, e os refrãos, né, tipo, são, são, são poucos. Então, para aprender a letra completa e começar a cantar essas músicas é muito fácil. Então fica aí a dica para vocês dessas músicas. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da explicação, ok? Lembre-se que na descrição do vídeo aí tem mais informação para que você possa continuar aprendendo mais português através das músicas, ok? Inclusive, eu fiz uma publicação no blog aí com muitas páginas recomendando páginas de música, vídeos em português que você pode usar para se divertir aí através da aprendizagem do idioma, beleza? Mando um grande abraço para vocês, sucesso e lembre-se de baixar o PDF também com as letras das músicas, beleza? Valeu, galera. Um abraço. Tchau.